protocolo, muda os protocolos operantes, cara, vambora, né? É, é, eu, eu vejo assim, né? É engraçado, um laboratório com né? os vírus mais mortais do mundo. Depois eu queria entender de algum especialista, Para que, que tem uns filha da puta que fica guardando os vírus mais mortais do mundo? Não dá, cara, estudar, cara. É o quê? Morte? Cara, não, mas, mas assim, exemplo, não, não, olha esse só. Esse vírus, eles não, assim, eles não inventam o vírus, já tá lá no morcego. Então, é. o que eles estudam? Pô, se existe esse vírus, como é que a gente faz para matar ele? E foi é. através ah, desses estudos. É, é para isso que Aí, já bem. começou há 10 anos atrás que eles conseguiram fazer uma vacina tão rápida como a que a gente ah, tem hoje. Então, tá bom, tá então é muito mais. É. Manter os vírus... Eu tenho certeza, já, eu, não, não lugar que prevenção. cria vírus. Eles não criam vírus, eles estudam, não, o vírus, eles estudam é, é, vírus. Não, eles estudam vírus. Não, eles não criam vírus, vírus não. Tem Agora é o seguinte, eu tenho certeza que essa vacina não saiu tão rápido, na, no meu ponto de vista, no meu único eu, eu falando, é, que já tinha alguma coisa né, nesse laboratório de estudo que ajudou a acelerar, que Com em certeza. um ano saiu a vacina, né? Não, então, já vacina? Isso também. Na verdade, esses estudos aí, na verdade, assim, a gente tem várias, vamos, dizer, vamos chamar de pré-vacina, porque tem a fase 1, 2 e 3. Então, tem várias, vários vírus aí que a gente já, já tem a fase 1 pronta. Só que por que, que não vai para 2 e para 3? Porque não é, é economicamente viável. No caso de uma pandemia como essa, não precisa nem falar que a vacina... É meio guerra, né? É, exatamente, é, ela se vira, exatamente, ela se vira é, é, economicamente viável assim da, da noite para o dia. Então, foi isso. Eles já tinham. Tanto é que a gente tem aí é, é, três ou quatro tipos diferentes de, de mecanismos de vacina, né? Que é o RNA, o outro é do vírus enfraquecido. Sim. Enfim, eu não sou muito especialista nisso. É, e a, isso tudo é de estudos prévios, de, de estudos que já foram feitos da fase 1. Um. Então, por exemplo, o ebola. O ebola, se investir hoje, você consegue a vacina. Mas por que, que não tem vacina para o ebola? Porque está lá na África, é longe da gente. Porque a África é... ainda não usou igual a China, igual a arma, né? Não, brincadeira, <risos> a maldade. Olha A teoria da escapou, né? É porque É, porque a África não quis matar ninguém igual a China. Maldade. É tipo, não. Então, é isso. É, então, nesse caso já existia o pré-estudo e, e por, por e conta else? da pandemia eles ah, conseguiram. Mas, Ladeu, você fase fala Elcio, o Elcio, de... mas não é estranho na China não, não ter morrido nem 100 mil? Tem 3 bilhões de pessoas lá. Não sei lá, se a gente mas... vai é, cortar é isso doido. aqui depois, mas eu vou falar o que eu penso, cara. Fala aí. É... Foda-se, eu, eu não acho que isso foi por acaso. Na minha opinião. Não foi assim... É... Ah, nossa, o vírus, ah, ah escapou, ah. Cara, é, se você for ver, o André sabe disso, se você for ver o que as empresas chinesas cresceram e faturaram, porque assim, cara, o mundo deu um baque no mundo. O único país que, é, mundo que se O único país que... Desculpa, André, falei, falei, perdão. Esse é o único país que cresceu em 2020, foi a China. Todo mundo cara, se fodeu, só a o China cresceu. O único país que teve PIB que cresceu foi a China. Ó, todo mundo se fodeu, só a China cresceu e não morreu nem, sei lá, nem 10 mil na China, que tem 3 bilhões. Ó, ó pensa aí, Elcio, você Eu... vai lembrar disso. Máscara, só a China tinha. Luva, só a China do tinha. Do nada, os caras são de vital do nada. Cara, do é... nada, do na... um mês. É. hospital para os respiradores, né? foi tão muito Re depois, Ah, boa, assim. boa. Mas, eles tudo, assim, a saúde dos caras era muito foda para combater qualquer coisa ou tava muito específica para combater uma coisa específica, né? É, então cara, realmente eu, é cara, é, é eu acho que Pensar, eu concordo com você. Eu é uma dispensar. pulga atrás da minha orelha, né? É. Eu sempre, é. sempre, eu sempre tive que isso que na cabeça. Vai, sempre... A gente nunca vai saber, na minha opinião. Saber, né? Então. É. E aí outra coisa também, eu também não sei se depois a gente vai a ou não, mas uma coisa que eu penso é: mesmo que não tenha sido de forma intencional, cara, existe a culpa. É igual aquela coisa: é o, é o culposo e o doloso. Ok, não foi doloso, mas foi culposo. A culpa existe. Tem a intenção, mas a culpa existe. Exatamente. O aproveitamento. Deu a merda, a China foi ligeira e aproveitou. Então, o falou, a China não quis fazer nenhum ó, esquema maligno para dominar o mundo. Mas deu uma merda e ela se aproveitou disso. E a culpa, Entendeu? ninguém pode eximir, ela tá culpa. aí eu pergunto, qual que é a conta, cara, que ela vai pagando? É, qual a culpa, vai ter que ela vai pagar? alguma conta? Vai, vai ter alguma punição? Porque eu acho que, por enquanto, todo mundo tá resolvendo o problema. Primeiro vamos resolver é, o problema. Na verdade, tudo isso, tudo isso é culpa do Bolsonaro. <risos> <risos> é, então Ele chutou os bagos agora. <risos> Ele chutou os bagos agora. Mas, ó, eu penso o seguinte. Bolsominions à parte, é... <risos> eu penso o seguinte, cara é isso que o André falou, a co... vai passar olha hora que a poeira sentar, e o mundo também deu um baque, porque com essa pandemia a gente entendeu que a gente é extremamente dependente desses caras mas em tudo é... tudo vem de lá então a gente já sabia, mas não tava tudo fluindo pele, né, né? Agora, sim, sim. agora se você for enfrentar a China, mesmo depois, pós pandemia você tem que estar preparado para se aguentar, e o mundo não tá né? Puxa, é, tá bom, vou bater de frente com a China, mas aí, como é que fica a questão das importações que eu compro dele, que eu sou dependente hoje? Hoje tudo, guerra. Tudo é mais barato. Hoje, hoje para ferrar, ô, pra ô, bar, a não precisa mais de guerra, né? Esse é, tipo então, coisa não precisa mais, mais festa... guerra. Não, é, cara. Eu tô lembrando aqui, cara, eu, pô, eu fiz uma pós em 2008, cara, e a gente, era sobre qualidade e produtividade, e a gente leu um artigo falando exatamente sobre isso da China. É, era um artigo da década de 90, e que o autor ele falava exatamente sobre isso. Do, entre aspas, do monstro que o mundo estava criando. É, cara é, Porque a gente estava falando de, de qualidade na indústria e tal. E a China, ela, come, ela começa, se a gente pegar lá a década de 80, 90, ela começa fazendo aqueles produtos safados, que ficou super famoso. Ah, produto chinês é tudo vagabundo. Um Lojinha é, que era, de que era, um real. Que era tudo cópia, cópia, né? Que é aquela cópia bem safada. Depois eles mudam, eles começam a ter. Ele, qualidade. Aí, como, exatamente, como a pós de qualidade e produtividade, a gente então focou, a gente estava falando sobre a qualidade. Se você pegar tinha um gráfico lá que mostrava a quantidade de empresas que tinham certificado na ISO 9001, então estavam preocupados sim em ter qualidade e, e, e o artigo falava de como o mundo estava se desindustrializando. Então esse era o monstro que eu montava criando. Então todo mundo é, é tá iludido pelo valor baixo dos produtos. Nossa, mas eu vou comprar da China porque é barata, mas você vai parar de produzir no teu país e vai comprar de lá. E é barato hoje porque você tem é, como fazer a comparação. E a hora que chegar um momento em que você é, se desindustrializou tanto que só lá produz. Quem é que vai editar o valor? O Adriano, é agora que os indianos quiserem aumentar a hora homem dos indianos lá terceiro, cara. Vai quebrar o mercado é. da TI, porque a gente todo mundo com o são... com uma, é. uma homo de obra barata, pode ser que o maior cara... toda se fale, então. A Índia agora. Todo mundo contrata, né? Porque nós é foda. os caras são foda, não posso negar. Não, eles, eles são falar foda. falar agora. Tá bom, agora pra contratar é três vezes mais, tá? E ó, a molecada lá já nasce falando inglês, tá, gente? É... Então, os caras são inteligentes. Você os caras correm atrás... aí, Mas é a mesma pegada. Eles te é, colocam velho. pra você parar de produzir, comprar o que é mais barato, porque você, por enquanto, entende que não é uma qualidade ruim, mas não é a qualidade top. Dá pra consumir pelo preço. É o custo-benefício, né? É mais barato eu comprar e usar do que fazer. Aí chega o ponto que você se torna totalmente dependente dos caras, e se eles quiserem agora mudar o mercado, eles mudam.